É. Chegaram para janta? Hã? Ah. Chegaram para janta? E aí? vou mostrando aqui a barreada para... Tá vendo que agora eu sou respeitoso, né? Eu não chego mais buzinando que é para não acordar ninguém, né? Não é? Cadê o Tupetinho? O Tupetinho? Eu tô Tupetinho. <risos> Hã? Cadê a luz tirei, tirei, tirei, tirei. Ah, sem tupete não tem graça. Que tem que cortar o cabelo, tem que cortar o cabelo. Né? Oi, mana. Oi. Oi, Oi, Mili. Oi. Oi, já trouxe Tutuga. a malta pra vocês provarem. Eita. Becita, becita. Hoje é o desafio da malta. Descobri um campinho aqui em cima. Aí foi. Macuado, eu tava esperando chegar a cedo pra jogar jogar bola. É. É que chegaram da, da aula, aí Rafinha começou a ver filme com Arthur, dormiu. Resumo, quem acabou assistindo o filme fui eu. Arthur e Rafinha dormiu, Mona dormiu no quarto e eu acabei, quando acabou o filme, aí eu fui acordar todo mundo. Vamos pra cá, vamos entrando, vamos entrando. Vamos badindo. Esse aqui, quem trava quem? Aqui é o combate. É o combate são que questões dar? de ângulo. Agora vamos no momento aqui, pô, fazer a prova primeiro que tudo, da malta. Eu quero a Brenda ainda não Brenda, Tá bom. Já mandei mensagem para você. Provar. Vocês já se deram conta em alguns momentos do vídeo onde eu consigo manusear os itens que eu pego com as duas mãos, ah, tá vocês já prestaram atenção nisso ah. quando eu gravo o vídeo. Oh, vou lhe mostrar você agora. Como é, ah, já, como eu já, é já. eu sei, é eu então, sei. Né? Vai! Ei, tá. <risos> Isso aqui é de bastidões, gente, ó! <risos> Meu Deus, isso aí é por trás dos bastidões! Ah, é? Ah, Quem traduz agora, amor? Eu agora, traduzir que é? Nossa! Nossa! Nossa! Eu vou, ter que, eu vou ter que censurar isso aqui porque tem menores assistindo aqui. Isso também faz, hein? Eu oh. Eu oh. Eu oh. Ei, mal, tá. oh, oh, oh. Ah, Drador, espera. Drador, espera. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ih, você tá da mão, tá? deve Calma. ser bom. Deve ser bom. Então é assim mais ou menos que eu gravo, tá, hein? Ainda, ainda bem que... O que eu estava querendo dizer é o seguinte. Que tá é que o problema é que os leves vão ficando dormindo, gente. é que Ainda bem que é prova d'água, né? É, exato. Então vamos agora. Isso aqui é um também. Esse aqui. Já é, eu gosto, a gente gosta só desse aqui. E uma vez Leandro lá em casa já provou. Mas eu não sei se vocês provaram, então vocês vão provar. Eu queria ter trazido o chicharrão picante, que é o mesmo ah. picante. Mas não e tinha o picante, vai... só tinha o normal. O normal eu não gosto. Ah. Ainda tem o ceviche oh. também, calma aí, o ceviche. Pois, olha, oh, o ceviche. Se a Erônia vai provar o ceviche. Eu não vou provar nada. Eu já provou não, mas eu, eu vou não é? Eu consegui o que é melhor. O ceviche. Quando eu vi, já estava tarde. Eu queria trazer de um, de um cabalaço. Faz um tá Sim. Sim. Sim. Eu, galera, eu fazer um bom. Tal da malta. Vamos. galera, vamos fazer o teste agora. sal tá tá da malta. Para a Malta. a primeira vai ser Verônica, porque ah, ela oita. é a pessoa que tem que falar mais aguçada Para não dizer mais prescurente O ah, Sérgio, <risos> você está me detonando Mas vem cá, esse, essa, é Malta? Não, Malta, não é, é alcoólico Não, mas isso é o que? É refrigerante Ah, refrigerante? É, os refrigerantes que muitas das crianças daqui que vão pra escola compram Ela tem a ideia de ser O energético. Pra é... é, ela tem ideia assim, malta lhe deixa forte. Oh, entendeu? Então, Mas antes energia... de beber é feito com o quê? Hã? Não, é não pode fazer muito detalhe. É. é, porque é. a pessoa, se tiver alérgica, a pessoa morre no vídeo mesmo, tá? É feito de complicar a minha vida porque eu quero o óculos ah. Já... Ah. <risos> Gente, tem que falando o que é. é feito, gente. Se a pessoa tiver seco São alérgica, é segredos coisa, de Segredos coisa. de bastidores. <risos> ó. Ó, ó, você é feito de trigo. Nunca, é nunca vira um papai de óculos. É Segredo de? de bastidores. Leandro, esse é feito de ó, hum. O cheiro eu adoro. Agora eu quero que você veja o <risos> sabor. Né? Então, oh, meu Deus. vamos provar aqui a malta, Verônica. Vamos lá. <risos> Pra quem tomou catuaba. <risos> Gente, é tá tão ruim. Mas é tão ruim assim. Olha, Leandro, você deve gostar. Eu não gosto porque é homem. muito doce. E ah, fica um gosto bem forte é na boca. Coitado dessas mas... crianças. Então, é só faltou eu agora da... só faltou o Leandro pra é provar, verdade. ok? Vou Se abrir outra porque essa daqui já só ficou o restinho. E é a Brenda, né? Falta ah, né? A Brenda. ah, é, a Brenda ainda que eu Ô, Enzo, tem gosto Vai lá chamar a Brenda, Vai lá chamar a Brenda. É ruim, não. não dá aqui. Eu gosto do cheiro. Eu sinto o cheiro de tomate. Eu sinto o cheiro de trigo. Eu sinto o cheiro de trigo. É mesmo, tem cheiro de cheiro de tomate. Gente, Leandro, Leandro, Leandro, Leandro, Leandro é fucileiro, Leandro bebeu água suja, gente. É, realmente? <risos> isso aqui pra mim é um, é um filé, é um Ai, filé, né? Pois mas, é. Por... Mas tipo assim, quer avaliar o sabor da coisa. Imagina pegar café e botar ketchup. É horrível isso. Eu não consigo, o meu problema é que eu não consegui nem avaliar, ou seja, depois de primeiro golo, eu não tive coragem de tomar o segundo. Ah, então você não tomou isso? Tomei, tem um vídeo lá no canal. Não, é... depois, você não acostuma a tomar isso. Na boa, não é pra comprar. É, eu deu? não compro. É. Brasil não eu mas acho não. que o paladar não vai. Agora, tá Milly. Ah, meu Milly vai tomar uma garrafa toda? Mas você gosta, amiga? Brenta mais com a lá, pica ronchazinha. Oh meu Deus! É um café ralo? É um café, é um café -rao. ah Ah, rao. gente, isso não, é é -rao. não é café ralo. Não é café ralo. É um café ralo é um café é. ketchup. Gosto disso. É, falta brenda. Não vou nem é, parar de é, gravar é, porque é, falta né? Brenda. E o braço cancel. É, minha mãe disse que parece com cerveja preta. Uhum. A é. cor. É de cerveja preta e o gosto é de cerveja de trigo. Vocês já tomaram é, cerveja de eu trigo? Acho que é feita de trigo eu não, então. Ah, Aí, Tamara, gente! Tamara, Brenda! Agora a Verônica vai provar, provar a Ceviche. Não, bem, deixa eu lá! Peraí, a, a Brenda vai tomar o um negócio. Não. Ó, oh, eu não vou nem perguntar a Tamara, que a Tamara deve conhecer esse, esse refrigerante tá bom, ok. aí. Mas eu quero ver Brenda. Brenda, vem tomar Todos isso aqui. Já, já falaram que é horrível, mas não tomar. Você conhece? <risos> não. Ih! sei sua, Eu te provar. Não, esse é o meu E aqui em Panamá, por exemplo, é. crianças assim... Toma, gosta, gosta, porque os pais tem que dar força. E até os é, um trabalhadores. Um é, é, Não estresse. É, é, é, é, é é é é tá? Mas é horrível. Não, pra mim, né? Pra mim também. Não, é pouquinho, é só mesmo. Ai, pra Tamara, mim você massa. vê. Ai, mesmo, tá cheirando o sol. Tamara, você vê tem que tomar. Ai, vê e tem que provar. É isso o Rio. Oh. Você vê, é de marrom. Cheiro de quê? Chimarrão. Não, não, não, mas é cimarrão, tá? Não, é Simarrão, tá? Não, é Simarrão, tá? Ah, é? Toma, Brenda, dá uma olhada. Olha, quando ela come o ela. Dá a Tamara, dá a Tamara. Ali, ali, Pegou aqui. É horrível, né? Não. Deve tirar isso, Tamara. Tá, A Tamara Tamar é pingussa, rapaz. Ah, ela não, toma catuada, não é catuada, né? com qualquer coisa não. Eita, Tamara. Bom? Tem coisa de rapadura. Ah, bom. Ah, ah, tá, tá, tá, tá, tá. Chegou perto do meu, porque eu achei que era me relaxa assim. Olha Aquela rapadura que eu saio de um salto. Tá da panela, né? É. Exato, isso. A Malta encontrou outra apaixonada com ela. É, pareci a única que não fez cara feia foi Tamara aqui. você, tá aí, eu só é Eu continuar falando nada com nada. Agora eu vou comer o ceviche. Bem, me falava pra comer, né? Segura aí. Vamos experimentar. Você gosta, gosta? Agora é bom para o bachelinho. Isso aqui é serviço de, de cane. É, casquinha de caranguejo, de... Esse é caranguejo. É de caranguejo. Para você, meu amor, você não vai. Você vai querer botar sal, porque é sem sal. Eu achei sem sal. Qual Olha é a marca desse, é. deixa eu ver a marca. É não sei o que é dos tiburones né? Essa é que eu como normal só que eu compro é um combo mais corvina. é limão com, com cebola ele com é mais corvina. limão com cebola e vinagre é né é é mais barato. Ah, tá. eu tenho que dizer é, é limão né cebola não para ele para o camarão de peixe ele também mas eu pra você tá sem não sal, sal, não tá sem sal? Pra você tá sem sal. Sem sal, mas é bom. É que não usa sal. Tá. Não, eu sei, eu tô falando pro Leandro. Leandro, ah. que ah, é. Adora sal. Agora com uma bolachinha, um canapézinho daqueles assim que você faz no forno. Peteçá. Ninguém quer ficar preta porque a gente foi primeiro? Ah, cheiroso. Vamos contar então o canal da rua. É, gente, fim de festa. Tá gostoso o mal, tá, mili. Aí eu respondi o aconteceu, você faz, aí sobrou praticamente nada, Rafa. A ficha é que tá triste, Rafinha. Tá triste, Rafinha? Você não sabe o que aconteceu. E aí, dona Verônica? O que, é que você acha da visita? A visita foi boa. Foi ótima! A pizza da receita do Santo estava gostosa. Ah, eu tô esperando ele me ensinar agora a fazer o cachorro quente. Tá bom, então. Mas falando da visita, maravilhosa. É. Assim. Eu também adorei. adorei pena que chegaram tarde. Tá indo muito cedo. É. Chegaram tarde, tá cedo. É. Obrigada, obrigada. Mas tá bom. Deu pra comer bastante, a Mona. Oh, e aqui é mais. Os mais verônicos. Tá? aqui é mais. Tá isso. Que que você assim? Oi, não, não tá né? triste. Oi, Tamara. Essa aqui é a Nova clínica que já adotou. Também. Fala também. Falar o quê? Falar chiano. Fala <risos> Quem fala chiano? Ninguém fala chiano. Você, você, você fala suviando? Eu? falo suviando? Claro que não! Ah. Tem que ver ela cantando, Mona. Vai até aqueles trem vindo de longe. você você é Verônica cantando. Vamos, gente. Vamos embora. Okay. Te... É Olha para a câmara. Perdeu o milho, é. perdeu o Perdeu o milho. Por que você é botou um farreiro? Oh, <risos> foi não? Foi o Leandro, foi o Tio Então já está aqui. Tio Contrato firmado. E já sabe, né? Seja mais, seja mais feliz. feliz. Não é seja, é ser aqui que não é amar É para amar é a mar feliz. Surpresas estão por vir. Tchau, tchau, tchau, gente. E agora entra aquela musiquinha de fundo. Você tá me chamando de velho, rapá? Né? Assim, né? Como era o programa? Sei lá. Tem o Sérgio Malandro, alguém que fica, yeah, iê é, yeah", não sei o que, assim... Isso é assim. da sua época, rapaz, minha época, não. <risos> <risos> Sou moleque novo, rapaz. <risos>